E aí, pessoal, se viram -se a mais um vídeo aqui do Gordinho. E dessa vez, vocês já sabem, temos mais um Sneak Peek. Mas hoje, mano, hoje é... Temos duas lendárias, temos duas lendárias. Duas lendárias novas pra nós, galera. Duas lendárias desbloqueada uma delas vocês já estão vendo na arena do pico congelado 2600 troféus já já vou falar dessa carta que é o lenhador e a outra lendária desbloqueada na oficina do construtor 1700 troféus três lendárias desbloqueadas na arena 6 a partir de hoje três que é agora mais uma delas o tronco vocês vão ver pelos replays como essas cartas são fodas mas eu vou explicar rapidamente cada uma delas e como elas funcionam, beleza? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui então no Lenhador primeiro. E mano, o Lenhador, Carta Lendária, vai até nível 5. Se liga nessa carta Ele corta árvores de dia e caça o tronco Que é a outra carta, à noite Sua garrafa de fúria vaza por todo lado Quando ele morre, ou seja Mano, ele é como se fosse um beberrão Um alcoólatra de elixir Vocês vão notar pelo replay Quando você coloca ele em jogo Ele pega o barril de elixir Ele bebe e sai correndo mano. Ele é uma carta bem forte Ele tem 1.314 de vida no nível máximo 379 de dano Ele tem uma velocidade razoavelmente rápida e bate rápido, ele é mais ou menos como se fosse um cavaleiro melhorado, vamos dar uma olhada no cavaleiro para vocês terem uma noção, vou upar aqui meu cavaleiro por nível máximo para a gente ter uma ideia do que de fato é o lenhador, beleza? vamos lá, mais um nível e vamos pegar os detalhes aqui do cavaleiro olha só, o cavaleiro, como eu falei ele é mais ou menos como o cavaleiro, ele tem 2.030 de vida, só que ele tem um dano bem menor do que o do lenhador, mas a velocidade de ataque, Você, olha só a velocidade do impacto, 1.1 segundo que é exatamente a mesma velocidade do lenhador, então ele é como se fosse um cavaleiro melhorado, mas o melhor dessa carta não é que ele é um cavaleiro melhorado afinal de contas, ele custa 4 de elixir e o cavaleiro 3, o que ele tem de tão bom? é esse hum, efeito fúria de 40% mano, quando ele morre, vocês viram pela descrição da carta, ele deixa o barril de elixir dele cair no chão e quando isso acontece, vira um feitiço de elixir, ou seja, ele é, uma, ele é um cavaleiro mais um feitiço de fúria, um feitiço de elixir carai, um feitiço de fúria juntos e o Feitiço de Fúria custa 3 de Elixir, então ele é como se fosse uma carta de 6 de Elixir por 4 de custo. Vale muito a pena usar essa carta no seu deck, ela é infelizmente uma carta que só ataca tropas terrestres, então você é facilmente counterado contra, por exemplo, Horda de Servos, acaba com ele rapidão, mas é uma carta que comba tão lindamente, vocês vão ver no replay, já já no finalzinho, e ela é uma carta que comba com praticamente qualquer estratégia, exatamente porque ela vira uma outra carta, ela vira uma outra carta no fim, né? ela vira um feitiço de fúria no fim. E temos também o tronco, o tronco que é mais ou menos o inimigo do lenhador, obviamente, né? um tronco, um lenhador, ele corta árvores, mas o tronco, ele é um feitiço, então então temos o primeiro feitiço lendário até hoje o tronco ele é basicamente como vocês talvez já estejam imaginando pela foto um troncozão mesmo de árvore que sai rolando pela tela de um dos lados. Ele tem uma área de ataque. E aonde ele bate, ele empurra as tropas. Então ele é excelente, cara. Muito bom. Você pode counterar qualquer tropa com o tronco. Só que ele é um feitiço que só ataca tropas terrestres. Então temos uma, uma carta muito forte, mas que mais uma vez tem suas limitações. Então vamos aqui, olha aqui. ó Uma garrafa de fúria se quebrou e transformou um tronco inocente no tronco o tronco, agora ele busca vingança destruindo tudo no seu caminho, então dá pra gente começar a formar uma história história do Clash Royale e quem sabe essa história possa ser explorada né em algumas animações no futuro eu não duvido nem um pouco que a Supercell possa fazer isso. Vou mostrar alguns replays pra vocês, eu batalhando mais uma vez contra o Bruno do canal Playhard a gente estava fazendo uma brincadeira, dessa vez a gente foi usando aqui cartas, é, todas as cartas novas em um baralho eu vou dar uma acelerada porque não, não, não precisa vocês ficarem perdendo tanto tempo, mas se liga na, no, no combo do Bruno, ele jogou o, o tronco com o seu corredor e funcionou muito bem. Agora eu coloquei o meu príncipe que eu tava. Eu meio que combei é, o deck de príncipe. Dos, dois príncipes com as novas cartas E funcionou muito bem Veja só, o meu lenhador morreu e meu príncipe ficou no feitiço de fúria O, o lenhador dele morreu e o, o corredor dele ficou no feitiço de fúria Olha só como as animações das cartas estão muito bonitas O tronco, ele tem um limite de ação vocês Quando vocês forem jogar ele, vocês vão notar Que ele, ele, ele mostra pra você quais os limites Ó, Ele só vem daqui até aqui Quando ele chega até aqui, mesmo que ele não encoste em nada Mesmo que ele não encoste na torre, ele vai quebrar ok E é basicamente isso, é assim que funciona a carta. Isso aqui era um gameplay para a gente mostrar é, é, as novas cartas funcionando. Agora eu vou mostrar um outro, só para vocês verem aqui, um, um deck zoeira com todas as cartas lendárias. Eu coloquei todas as cartas lendárias e fui batalhar só para brincar mesmo, pra gente mostrar o gameplay das novas cartas. E vocês vão dar uma olhada agora, vou mostrar para vocês. Eu coloquei todas as cartas lendárias, faltou uma para a gente poder construir um deck funcionando. Full lendárias é né? com oito cartas lendárias a partir de hoje nós teremos sete cartas lendárias disponíveis para serem conseguidas o que é muito legal tá a probabilidade de você conseguir uma carta lendária nos baús muito mágicos está simplesmente triplicando cada atualização sei lá está muito fácil de você conseguir cartas lendárias hoje em dia Não Fácil assim, mas a probabilidade comparada com quando a gente tinha só princesa e mago de gelo é muito grande. A diferença muito mais fácil conseguir carta lendária hoje em dia. E olha só, batalhando aí no pico congelado com as cartas lendárias, a todas as novas cartas. E o meu deck vocês vão poder notar que só tem carta lendária. A única carta épica, a única carta comum que tem são os goblins que eu coloquei. Aí eu coloquei é, Spark, coloquei Lava Round, coloquei Mago de Gelo, coloquei Lenhador, coloquei Mineiro, coloquei Tronco coloquei tudo e fui pra batalha só pra brincar, e cara, o deck funcionou muito bem, vocês vão poder notar aí que o Spark dá uns pipocos gigantes ali no, no lenhador e no, no lançador do, do Bruno e acaba levando, eu jogo o, o tronco, acaba matando o lançador, e velho aí acaba que eu jogo o mineiro lá na frente pra tancar, aí chega, mago de gelo. no Spark lá na frente joga o lenhador, ele joga o tronco pra cima do lenhador, mas o tronco só dá uma empurrada e dá uma atrasada, o Spark, já chega lá, meter o pipoco ele joga o Espírito de Gelo pra tentar counterar, mas é muito dano, o Lenhador já tá lá na frente agora, já era, é muito dano, Sparkzão, OPzão e aí o Lenhador morre, e quando o Lenhador morre, vira um Feitiço de Fúria, o Mago de Gelo dá umas pancadas, e aí eu solto mais um Spark, faltou 295 de vida pra ganhar a partida olha só mano, o Spark é absurdo, ele dá uma dano em área gigante, mata os, os bárbaros e mata o lenhador em apenas uma pancada, aí eu fui brincar também, joguei o lava round que nem tinha necessidade, mas era uma partida só pra demonstrar o gameplay, isso aqui não foi nada a sério, o Bruno devia tá jogando lá, sei lá, com uma mão e mexendo no face com outra. Mas é só pra mostrar pra vocês a partida. A nova arena. Todas as novas cartas em jogo. Pra brincar, pra mostrar e pra vocês se divertirem. Mano, muito legal as novas cartas. Eu tô muito ansioso. Mas tem um grande problema. Eu não tenho dinheiro! Eu não vou ter dinheiro pra comprar essas cartas. Eu vou ter que esperar pra desbloquear elas com ouro pra eu poder comprar. Porque eu não vou ter dinheiro pra fazer é, a abertura de baús esse mês. Provavelmente não. Mas... Eu sou filho de Deus, vocês sabem, a crise tá feia, tá pegando o gordinho e tá arrebentando comigo. Tô brincando, galera, mas é porque eu acho que a partir de agora, onde eu tô no, no gameplay, eu acho mais saudável eu poder jogar sem gastar tantas gemas assim. Enfim, espero que vocês tenham entendido, eu volto amanhã. Mano, como é que você volta amanhã, gordinho, caralho? Sim, mano, eu volto amanhã porque temos mais sneak peek amanhã e, cara, vocês vão pirar. O sneak peek de amanhã vocês vão pirar, porque vai ser muito legal, cara, vocês vão gostar demais. É uma das coisas mais épicas e mais revolucionárias da atualização e eu volto amanhã. Espero que vocês tenham curtido, não se esqueça de se inscrever e conferir se você ainda está inscrito, porque o YouTube tá bugado e tá, per... tá tirando os meus inscritos de mim. E muito obrigado mais uma vez a você que assistiu até aqui, deixa seu like, se inscreve, fala um grande abraço do gordinho e até a próxima. É!